E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a comparar áreas. Mas o que é uma área? Uma área mede o espaço dentro de uma forma, ou, melhor dizendo, é a medida de uma superfície de uma figura plana. Por exemplo, se nós temos essa figura aqui, que nós chamamos de retângulo, a área é o que está aqui dentro. Ou melhor dizendo, é a medida interior de uma figura plana. E, para medir uma área, nós utilizamos quadradinhos com uma unidade de área. Ou seja, o que está aqui dentro é uma unidade de área. Então, se nós pegássemos esse quadradinho aqui em rosa, e fôssemos colocando aqui dentro do retângulo, e com isso nós conseguiríamos calcular a área desse retângulo, ou seja, a medida da sua superfície. E se nós contarmos, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 unidades de área. Então, esse retângulo teria 12 unidades de área. É claro que isso é só para te dar uma ideia de área. O quadradinho não é exatamente desse tamanho aqui, né? E eu posso desenhar o quadradinho de um tamanho, você de outro. Por isso, é necessário um padrão e a unidade padrão de área é o metro quadrado. E eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas, além do metro quadrado, nós também temos o centímetro quadrado. E, claro, existem outras unidades de medida de área, mas, nessa aula, eu só quero concentrar no que é área em si. Eu não coloquei aqui mas o m com um o 2 em cima, é o metro ao quadrado, e o CM com um doisinho em cima é o centímetro quadrado. E aqui eu coloquei um papel quadriculado com algumas figuras planas, e vamos tentar descobrir a área de cada uma delas. Eu vou utilizar esse quadradinho aqui como uma unidade de área. Quantos quadradinhos cabem nesse quadrado grandão? Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, essa figura aqui tem 9 unidades de área. Agora, esse retângulo aqui ele vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze unidades de área, então doze unidades de área. E essa figura aqui? Qual é a área dela? Pause o vídeo e tente responder. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E tem esse pedacinho aqui, é metade de um quadradinho, não é? é exatamente a metade de um quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quadradinhos e meio aqui. Então, a área dessa figura é 7,5 unidades de área. Nem sempre a área vai ser um número inteiro, porque existem pedaços de superfície e nós podemos encontrar área no nosso cotidiano em terrenos, em plantas de casa. Eu até coloquei uma planta de uma construção aqui, que nada mais é do que um desenho, um projeto de construção e, geralmente, nesse projeto, nessa planta, vem especificado a área de cada cômodo. Pode ver aqui, ó, nessa imagem, todo mundo tem área. Isso é muito importante na construção. Saber o tamanho da sua casa te ajuda na hora de comprar um móvel, de comprar qualquer outro objeto, porque você vai saber se aquele local cabe ou não o objeto que você comprou ou quer colocar ali. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!